O um acordo colocou fim a uma disputa na justiça trabalhista que durou quase uma década. Ex-funcionários reivindicavam os pagamentos de verbas indenizatórias. A audiência quase foi suspensa. Isso porque os ex-patrões estavam em Fortaleza. Mas o juiz Adriano Romero, da vara do trabalho de Barra do Garças, permitiu que a conciliação fosse feita por telefone. Em Alto Araguaia, uma enfermeira foi condenada pelo crime de litigância de má-fé e ainda vai ser investigada pela Polícia Civil, depois que acionou a Justiça do Trabalho com falsos exames de gravidez. A enfermeira procurou a Justiça do Trabalho por não se conformar com o fim do contrato temporário no asilo. Ela queria receber indenização pela estabilidade garantida a gestantes. Os trabalhadores da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Araguaia receberam um caminhão para a coleta seletiva. O veículo foi adquirido com recursos do Comitê Gestor de Ações Afirmativas do TRT, MPT e OAB. Veja o depoimento. Eu agradeço muito a vocês pelo eu digo, presente que vocês deram para nós, a Camara. Eu estou aqui nesse momento é para agradecer, no caso, o comitê é, do TRT, a todos que apoiaram o nosso projeto e a gente está mostrando aqui o resultado do, do, do, do projeto. Quero agradecer o imenso presente que nós ganhamos do TRT com o projeto que nós fomos apresentar, que lá puderam ver nossa realidade, nossa história.